Olá pessoal, eu sou a Fernanda Eu faço direito E eu tava muito em dúvida com o TCC Aí eu procurei a Dai Do Praticidade Para ela me ajudar e me dar uma luz Eu tenho um projeto Tenho que entregar o projeto dia 28 desse mês Então daqui a 15 dias E eu tava novamente sem ideia de tema Muito confusa Porque eu estava em dúvida entre a minha área que tem que escolher e eu estava muito angustiada e confusa e ficando nervosa com isso vindo a data se aproximar sem ter como escolher um tema apesar de ter o professor orientador é, e agora eu, depois da primeira reunião com a andai eu estou me sentindo melhor estou bem mais tranquila e com um pensamento mais organizado porque consegui delimitar, dentro da área que eu queria falar, um tema viável e, e um tema que tem bibliografia para mim. Um tema que eu me sinto, sinto bem em falar. Então, estou bem mais tranquila e mais empolgada para estudar sobre o assunto e conseguir organizar meu projeto.